sou cidadão. Cidadão, cidadão, rapaz! Faz favor, tá tá tá tá sai pra ter vinho! Faz favor, sai da vida! Sai daqui! So oh, oh, oh, sai, Davi! Sai, Davi! Sai daqui! Cadê? Aí deixa pra cá! Pode chamar o pelotão! Pode tirar todo mundo! Pode tirar todo mundo! Hoje é um ato! É um dia de greve geral em todo o país, em todo o transporte aéreo, em todas as empresas, em todas as fábricas desse país, contra as reformas trabalhistas, contra as reformas da previdência social, contra a terceirização, que é a precarização das condições vitales. На okay. okay. Trabalho. É uma palavra que a gente nunca conhecia, não existia no vocabulário Guarani. Mas a gente o trabalho ele não é uma, uma, é uma forma de escravidão, sabe? Uma escravidão mundial, assim, para entender para nós, sabe? Porque o Guarani, quando fala Guarani trabalha, mas não é trabalhar de ganhar dinheiro, o Guarani trabalha de mexer com a terra. De, de reivindicar direitos. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, é um trabalho para a gente, meu Deus. A indignação está crescente. Nós nunca tivemos tanto apoio dos usuários nesses últimos dias distribuindo material, carta aberta, em conversa com o usuário, abrindo microfone para o usuário. Então o usuário está começando a entender, a população está começando a entender o mal que está sendo feito e isso vai criar um racha entre aqueles que querem a continuidade desse pacote de maldades e os que vão querer reverter esse pacote de maldades. Nós queríamos uma reforma, mas uma reforma justa, que não viesse colocar a corda no pescoço de nós trabalhadores, para não tirar os nossos direitos que tanto nós conquistamos há, há, há décadas de ano. Os nossos pais, nossos avós, que, que nem aqui estão tá mais, mas lutou por nós, lutou junto. Até onde eu sei, essa, esse negócio de acordo com o patrão, o empregado sempre se lasca. Eu acho assim, que o empregado ele tem que ter... É tipo uma, um, um calço, né? Tipo um sindicato, por exemplo. Porque se você entra no trabalho, você como você é trabalhador, sempre sai perdendo. O patrão sempre ganha. Não tem como. Porque o patrão nunca é a favor a você. Eu acho. Trabalhei minha vida inteira e sempre achei isso. Não a reforma trabalhista. Não a reforma previdenciária. Fora Temer!